Olá, meus amigos, eu quero conversar com você que fez cursos e mais cursos e mais cursos e não saiu do lugar. Muda um pouquinho, mas daqui a pouco volta o que era. Isso é fácil de ser explicado, né? E é fácil também de ser curado, só que leva tempo. É que tem unha de fungo, fungo de unha, de, né? De unha do dedão lá. Entende? Você põe... E põe lá, fugir se põe, e põe, e leva tempo até que aquilo desaparece, mas vai desaparecer um dia. Então a mesma coisa acontece. É, o que eu vou falar aqui vai começar a incomodar algumas pessoas. Por quê? Porque na verdade nós temos uma programação dentro da nossa mente que vem da infância, que eu chamo de estrutura de pensamento. E aí o que acontece? Nós estamos programados para agir, pensar, fazer e obter o um resultado de uma certa maneira. Então, existem pessoas que lá na infância foram programadas para é, serem muito emocionais. Então, essas pessoas, ela, para elas se sentirem, digamos assim, realizadas ou sentirem-se felizes, elas têm que sofrer. Elas estão... Observa como existem pessoas que têm uma, né, um jeito triste, sempre estão numa certa choramingação, estão sempre é, com preguiça, não... Né, Deitada, dormindo, uma hora dói isso, outra hora dói aquilo. É a programação dela. Entende? Não vai sair porque você vai lá e faz um curso de entusiasmo. Faz você subir num banco e sair falando, gritando. Não vai mudar. Está programado aí dentro de você. É. A única maneira que você vai conseguir fazer essa mudança é quando você observar essa coisa que te atrapalha somente através da observação você consegue sair de onde você está não existe outra maneira não existe outra possibilidade então a pessoa vai fazer um curso de oratória né e tem gente que faz curso de oratória pela internet não tem como mudar Vai mudar se a pessoa for fazer um curso de oratória, onde tem várias pessoas e aonde é a pessoa comece a treinar a falar no grupo. Então, se ela começar a entrar no grupo e que ela comece a falar, pode ser que ela mude, porque deve pôr choque nela. Ela vai começar a observar, ela vai ter, entrar em contato com o seu medo. Ela vai entrar em contato com essa vergonha, com esse sentimento que não deixa ser nada fazer o curso mas para que você possa fazer isso não necessariamente você precisa fazer um curso de oratória qualquer coisa que faça em que você entre em contato com essa dor com essa com esta coisa que não deixa você falar em público vai melhorar você hoje eu fui fazer uma palestra no BNI a respeito do produto da minha empresa eu tinha lá sete minutos para falar a respeito da minha empresa. E aí o que aconteceu, que eu falei e tal, daqui a pouco minha filha foi junto. E a minha, a minha filha tem 19 anos, é uma pessoa tímida, vergonhosa né quer dizer, uma menina ainda, né que está começando a aprender a, a viver a vida. Né? Ela não foi uma menina criada solta pela rua, ela é uma menina que tem os conceitos morais e éticos. E lógico, aí tem a pressão. Tinha 40 pessoas lá, 40 empresários, e aí a pessoa chegou lá e disse assim, o que, que você fala né do nosso encontro aqui, como foi? Ela travou. Ela deu uma travada, não conseguia falar, daí daqui a pouco ela falou lá uma, uma frase bem curtinha, mas ah, aqui é bom porque as pessoas são animadas, são alegres. Então, nesse momento, ela entrou em contato com a sua dor. Ela entrou em contato com aquela vergonha que não deixa ela falar. E é isso que nós temos que procurar na nossa vida. Então, é óbvio que... Ela ali naquele momento, eu como sou uma pessoa que trabalho com isso, né, o condutor do quarto caminho, eu sei que aquilo aconteceu com ela com questão a falar em público. Então, não é que ela vai se tornar uma melhor oradora agora, mas ela não vai mais passar por essa dor porque ela já experimentou, então não vai mais existir. Mas é, quando eu começar a observar coisas que me atrapalham, eu tenho que sentir aquela dor. Se tem uma pessoa que me incomoda, me irrita, eu tenho que ir lá ficar com essa pessoa. Sentir essa irritação de verdade, porque daí vai desaparecer. Então, toda a limitação que você tiver, você tem que entrar em contato com aquilo. Não é fugindo daquilo que você vai sanar Ah, então, é, você pode fazer treinamentos, cursos que façam você sentir aquilo que faça você sentir aquela dor que te incomoda. Né? Algumas coisas não vão funcionar. Então andar sobre brasas, andar sobre caco de vidros, não vai funcionar se você não tiver essa, enfrentar essa dor, este medo. Né? É, quando você está lá fazendo aquele curso, falta todo mundo te apoiando. Vai lá, vai lá. Então você se apoia na que as outras pessoas fazem. Talvez vão até por vergonha de não passar. Todo mundo passou, por que, que eu não vou passar? Mas para você saber, se você realmente perdeu o medo de andar sobre brasas, Faça um churrasco em casa, jogue as brasas no chão lá e ande em cima. Aí você vai saber se você conseguiu superar isso ou não. Eu fiz isso. Né? Mandei umas três vezes sobre brasas em cursos e tal. Tá toda aquela empolgação. Vamos lá, vamos lá. a gente vai. né? Mas no dia que eu fiz o churrasco, eu joguei lá as brasas no chão, levou muito tempo até eu conseguir andar. Mas é possível. Então, né? para que você comece agora a evoluir, comece a enxergar aquilo que te incomoda. Eu fiz e desenvolvi um manual que tem 200 perguntas. Nesse, tá, tem mais até. Mas com todas essas perguntas, você vai encontrar todas as suas crenças limitantes, tudo aquilo que atrapalha a sua vida. Ele está disponível lá na internet, né? Você me pede, eu posto o link depois, né? E você acessa ele lá. Só de você ler tudo aquilo já vai mudar a sua vida. Se você quiser mais informações, mais orientações, liga para mim e a gente conversa daí. Beleza? Pura pessoal. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras pessoas. Vai divulgando isso aí, porque esse trabalho é um trabalho extremamente importante e aqui funciona, garanto para você. Só de você ler o manual já vai te ajudar muito. Grande abraço e até o próximo vídeo.